E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente vai jogar um pouquinho esse Metroidvania chamado Unworth ou Indigno. A gente chegou a ver o trailer desse jogo, quando foi lançado em 2019, não lembro se é 2018 não. Para PC e Switch, agora o preço dele tá baixinho e ele é muito bom. Vamos lá? O jogo começa com esta cena aí do. Eita! sendo açoitado aí, aparentemente no purgatório. Tá aí o um menininho... ele joga as correntes, isso aqui é uma área introdutória. Ele não pula. Mas ele rola. Na área introdutória ele vai ensinar os ataques e tal, coisa simples. O jogo está em inglês. Mas mesmo assim vale a pena. Conferir. Ele tem uma estamina, né? Podem notar, o jogo é tudo em escalas de cinza, que é uma economia para as cores aí do monitor. Não gasta as cores. <risos> a gente dá o primeiro xablau. Essa primeira área aqui é meio relevante, ela só, só mostra aí mais ou menos a movimentação, é um tutorialzão mesmo Ali já tem um item que a gente não alcança no momento Mas eventualmente essa área vai ser revisitada e vamos alcançar Como todo bom Metroidvania Voltamos ao cemitério. Legal a ambientação. Tem alguns NPCs que passam hein, um pouquinho da história para gente. A gente começou com uma corrente lá no tutorial, mas uh, temos uma espada e um escudo. O nosso escudo tem... ele carrega. Nossa, velho, que bicho atacado. Nosso escudo carrega, então a gente consegue tolerar um golpe, ó, tá vendo? Maravilhoso! E ele dá um combo de três ataques. Pode ver que conforme a gente foi derrotando os inimigos, a gente foi ganhando alguns itens. Então, itens de experiência e... Primeiro, primeiro range. Nosso personagem vai ficando mais forte Ponta de níveis é. Tem level ali, tá vendo? Então se a gente apertar o ESC aqui dá pra ver O então, tanto de dano que dá Nossa armadura, os itens Mostrei um pouquinho, ali é a nossa cara eu acho Itens, relíquias e Remark, mostra os monstros né. Tem as armas, você pode portar duas ao mesmo tempo, e as runas, agora a gente não tem nenhuma. O jogo é cheio de secretos, como por exemplo, de cara aqui, se houve um coração pulsando significa que você tem um coração do pecador por perto, que é um item necessário para upgra fazer upgrades nas nossas habilidades. O cara escondido aqui, ó. Os caras são meio depressivos. Aqui tá o primeiro safe. E o primeiro elevador. Que a gente não vai pegar. Porque ele leva a gente uma mar escura. Nossa, toma. E a gente para acessar essa área escura precisa de uma lanterna E para obter a lanterna tem que derrotar o primeiro chefe A dificuldade desse jogo é alta Olha só que sem vergonha, tá escondidinha atrás da moita Trás da moita não, atrás da engrenagem do elevador o personagem toma dano de queda fácil, fácil. Se você não rolar, o dano é maior. Então. Bom, agora sim a gente tem acesso ao primeiro mapa. A minha intenção hoje é jogar até a gente perder pela primeira vez, né? Estamos nível 2, tá? Nosso dano subiu mais um ponto. Um, uma coisa que eu notei: um padrão. que As paredes funcionam da seguinte forma: se elas forem lisas, é possível que tenha segredos. Uma parede invisível, no caso. que tinha aqui um, um safe. Não, não tem. A gente já enfrenta o primeiro monstro. Tamanho dele. Ele não é o típico chefe de introdução de jogo não, viu? Que é facinho. Não é muito fácil. É o suete o devorador da luz. Tem que ficar sempre de olho na estamina. Para não tomar o um desacerto. Então, três golpes nossos. Só mais que o necessário para consumir a estamina. Ele já tem um segundo ataque encadeado. Ele tem super bem. Se você ficar muito próximo dele, ele dá um ataque com a espada. Você ficar longe, ele, dá uma, ele faz um summon aí do, do bicho. Tá vendo? Uma beleza de ataque. Derrotamos ele e já subimos de nível. Maravilhoso. Agora a gente tem a lanterna. Eu confesso que a gente zerou esse jogo já, Bom, a gente normalmente zera o jogo várias vezes antes de trazer qualquer vídeo, né? E dessa vez, a gente viu um ataque completamente diferente Vou Pegar uma lanterna e agora a gente vai recuar lá. Esse coveiro ele... Ele é um NPC de vendas Beleza ah, A gente coleta, sempre que derrota os inimigos, além da experiência A gente coleta... o elevador desse, Que é demorado! A gente coleta ali uns... tipo uns ossinhos Não sei o nome é correto A ah, pecado A gente coleta pecado dos inimigos que a gente derrota E esse pecado serve para fazer compras e também fazer o upgrade do no nosso personagem. Mas o upgrade não é feito só por isso, você precisa também de um item que é o coração do pecador ou quando você derrota o inimigo você também ganha, ganha um. Então, por exemplo, nesse instante a gente derrotou um chefe, então... A gente tem um. bravo né, os inimigos. Olha o tanto de dano que ela deu. Uma aranha com os... Mão de ferrão. está é doido. Aquele poveiro, ele vende uma lança por 7.500. Que é bom pra começar. A gente também obteve isso aqui, ó. O um ataque carregado. De longe você pode dar um chablau. É muito legal. Nossa. Isso é uma bobagem, mas não tem problema. os inimigos que eles... eles se imolam né é muito rápido ela é muito rápido muito rápido Vou ver se eu obtenho uma runa para aumentar a velocidade de ataque nossa. Olha, tá vendo que ela sai de uma parede? Temos carne apodrecida. Vai fora, ó. Me deixa. Estamos explorando bem. As catacumbas de ur. Tô, uh, ruim. Que a gente tá sem HP, né? Então. Um... É, quando o bicho virou uma bola de fogo. Não é bom. Aranha, tchau. Vamos evitar esse inimigo por enquanto. Nossa, desculpa. mais ou menos certo. Ah, que maravilha. Ó. Oh, primeira runa. Aur. Vou vir aqui e equipá-la. Aumenta o dano ao custo de estamina. Não tem problema Cara, esses inimigos são perigosíssimos O bom é, uma vez derrotados, os inimigos não voltam A não ser se você... É, salvar, salvou, volta todos os inimigos Tem algumas áreas que é bom até para farmar Memória do pecador. Apesar do inimigo se imolar, ele. subimos de nível. Excelente. Você não recebe os pecados dele. Se você não ah, derrotar ele até o fim. Nada de prêmio. E aqui a gente pode usar o nosso.. o nosso salto aí. Pra mostrar que não precisa de pulo profissional. Nossa. Não é bom. Vamos usar um rio, que já é uma área que dá para notar que não é né, não é para gente ó, bate no inimigo e ele te, te joga para trás. Ainda bem que a gente não toma dano de envenenamento. Faz mais, mais pra frente? Toma, viu? Uma coisa que eu achei muito legal nesse jogo. Apesar dos gráficos são super simples, ele é bem fluido, né? E as chamas, eu achei as chamas muito legais. O cara gastou um tempo aí fazendo essas chamas. Tchau. Tchau. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ó. Ai. Oh. Olha só, o cara sinistro que a gente encontrou na primeira parte falando um monte de bobagens para gente. Que a gente vai subir e descer só para tipo ó, só para elevador, só para abrir o acesso, né? Se o elevador não para, é, não tem como descer. Já abrimos aqui o, o negócio. Pra cá vai ter um lugar que necessita uma chave que a gente compra, mas a gente não tem dinheiro. É. é difícil. No começo é muito difícil, muito difícil. Só com essa espadinha tem que ficar gerenciando o escudo. Nossa, outro. Ai, ai, ai, tomando, tomando, tomando, ai, ai, ai. Acho que esse item vai ficar para outro dia, né? A não ser que a gente fizer isso aqui, ó. Exerta. Exerta a posição dos inimigos. Vamos chegando próximo ao fim do vídeo. Vamos enfrentar um chefe que definitivamente... <risos> É difícil derrotar de primeira. E nele a gente obtém uma arma que é tipo uma marreta. Olha lá. Ó. Vocês vão ver que legal que ele é. Eu acho legal também que esse jogo ele te deixa... Você entra na sala, vê o chefe, mas você fala assim... Ah, eu quero... eu vou dar passo depois. Ainda tem uma chance de sair. Ele começa com uma marreta, mas ele também tem uma espada de luz. Então é muito difícil Não dá para acertar ele mais que duas vezes Essa fase dele já é bom manter a distância até o escudo carregar melhor hora para bater nele é quando ele... dá esse golpe... Oh, já era... é <risos> muito rápido... <risos> indigno... Bom, isso aí é a proposta de hoje... era mostrar um pouquinho desse jogo... uma gema, uma joia... perdida... um pechincha... 20 conto... É, prazerar aí... umas 10 horas... Pegando tudo, né? E ter um new game mais com um outro final 20 horas de jogo? 20 conto? Tá barato demais É um jogo muito difícil, não é para qualquer um Então... para quem gosta do desafio, é uma boa pedida assim então pessoal, gostou do vídeo? Deixa o um like, se inscreva no canal Deve nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, metroidvania e combinações Esse é, uma, é um jogo indie Metroidvania